Tudo que está sendo falado e veiculado na, eh, na mídia contra a nossa presidenta Dilma Rousseff é falácia de gênero misógino e não está comprovado. Então, se assim, não adianta a gente pensar que a gente eh, pode caçar uma mulher que não cometeu absolutamente nada. Nós, não eles, absolutamente nada. Como também a gente está aqui defendendo, assim, eh, para gritar, né? nós temos certeza de que tudo que acontece com ela hoje tem um recorte de, de, de machismo muito grave muito grave se fosse um, um homem na né, presidência, na presidência, eles não iam é, usar os termos desqualificantes que eles usam para se referir a Dilma. Então a gente está aqui hoje porque acreditamos na democracia, ela foi eleita é, com mais de 50 milhões de votos e isso precisa ser respeitado. A gente está aqui porque acredita que a nossa cultura machista tem que mudar, tem que respeitar a Dilma. Ela é uma mulher, é competente, é presidente e representa a maioria das mulheres da nação. Estamos aqui porque acreditando que esse investimento em políticas públicas que fizeram tanto para a Baixada como, como para todo o Brasil, não só para a mulher, mas para a igualdade racial, né, negros e negras, para todas a, as esferas de direitos humanos, especialmente, é muito importante para nós. Então, a gente vem aqui gritar e defender. Golpe não vai ter. A gente quer democracia. Dilma, fica.